Matheus Miller, do canal 4 está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Beleza, cambado. Segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. Seguinte, faz umas duas semanas ou um pouco mais que teve aquela informação sobre o malware na Snap Store. Um malware que encontraram em um jogo do Snap, né, que é o jogo 2048. Esse mower ficava rodando em plano de fundo na sua máquina, minerando os errados, enviando pro cara. Aí, tal, tá, o que eu achei interessante foi na comunidade, né? Porque assim, a notícia era malware no Snap. A galera tava comentando bug no Snap. <risos> galera, é, malware não é sinônimo de bug, tá? Você tá falando isso para defender Linux. Escuta até o final antes de comentar qualquer coisa, tá? É, igual comentário que eu recebi, o cara falando lá assim, que, ah, muito provavelmente vai continuar chamando Windows, não faz sentido abrir mão do nome Windows, eu não sei qual é a parte do vídeo que eu falei que não entenderam, que é exatamente isso, vai, vai, ser, vai ter uma base Linux, só que o nome continua sendo Windows, tipo, as pessoas comentam os vídeos que eu percebo antes de terminar de assistir, antes de assistir até o final, e muitas vezes só até pelo título, Diferente de um comentário que eu fiz em um vídeo, que o cara vem perguntando se eu tô julgando só pelo título, sendo que eu peguei a frase do cara no vídeo, né? É que o que eu acho interessante é que é o seguinte, né? Falando de Ubuntu, todo mundo fala que o ah, Ubuntu é bugado, o Ubuntu é lento, o Ubuntu é ruim, tudo que a Canonical faz é ruim, né? Aí vai ver a distribuição que o cara usa, tem patches do Ubuntu, e o cara nem sabe. E é interessante, né? Que assim... Malware no Snap, aí todo mundo já começou a bater palma, dar risada, fazer piadinhas, e aí é mais uma coisa ruim que a canonical faz. Só que quando a gente fala que encontrou um bug no Bash, é porque a gente odeia o GNU, né? Malware, no sentido de bug no Snap ou no Linux, não, nesse sentido ele não é o Malware. Porém, na intenção do cara... Sim, porque ele não tirou proveito de um bug que encontrou no Snap. Pelo que eu li no código, não. Repara só o código do cara aqui, que eu resolvi fazer um comentáriozinho. Bom, vamos analisar então o código que o cara disponibilizou, para ver do que se trata, tá bom? Ah, nós temos aqui um comentário especial, né? Chamado de hashtag Bang, ou simplesmente SheBang. Que é onde nós definimos com esse comentário especial se vai ser bash, se vai ser phish, se vai ser shell, se vai ser perl, se vai ser python, e por aí vai. Esse comentário especial é feito somente para isso, tá bom? Temos duas variáveis. Um agrupamento de comandos. Que se der errado, essas duas opções de pipes aqui, esses dois pipes, nesse caso der errado, ele executa esse outro agrupamento de funções ou de comandos. Uh, temos, por exemplo, comentário cat aqui. Uh, essa variável cores. E que ele vai executar na condicional. Viram só? É um script... Não é, por exemplo, um código em C que ele compila e injeta no um sistema e está tirando proveito daquilo. Não, o que, que ele fez? Ele tirou proveito dos próprios recursos do sistema operacional para fazer aquilo. Aí vocês viram lá, né, SystemD. É o SystemD que roda aqui, lá. Então, um bug no SystemD também não. Quem conhece SystemD de verdade sabe que o SystemD tem uma camada de compatibilidade com o System5. Tanto que, assim, se vocês forem ler a notícia, consta que assim, esse malware começava a rodar no processo de boot. assim, botou o sistema, ele já está rodando também. Por quê? Pô, você pega aquilo ali, aquele código, coloca em /tc/init.d, ele vai rodar. Se fosse System5, ele rodaria também. Entendeu? Então, simplesmente ele tirou proveito de recursos do sistema operacional para fazer aquilo que ele estava fazendo, que era minerar dados e mandando para o e-mail dele. Vocês querem ver só um exemplo de tirar proveito de recursos do sistema operacional? Eu já fui professor de Linux e assim, na aula que eu vou explicar sobre alias, eu fazia uma brincadeira com os alunos. Repara só o que, que eu fazia. Bom, estou aqui no Bash, né? eu escrevi dois scripts chamados porta cops. Dois é a mesma coisa, tá? o código dos dois é iguais. Tanto que se a gente for verificar aqui, bom, eu tenho aqui o comentário especial. Uma saída para a tela, dizendo que ele ganhou um novo porta-copos. Aí ele simplesmente jeta a gaveta e diz para o cara ter bom proveito. Deu para poder entender a brincadeira, né? Então tá. Agora, verificando o segundo código, é a mesma coisa, só com uma pequena mudança. Se você reparar, ó, é a mesma coisa, eu só separei dentro de uma função. Entendeu? Essa função aqui, chamada PC Que vai executar e gerar o mesmo resultado tá galera? Só que tem um erro aqui Que no segundo echo é eu coloquei uma aspas. Mas bom, antes de eu corrigir Dá uma olhada aqui, ele não está executável Então eu altero a opção deles Para serem executáveis Já está verde, então significa que Está show de bola Ela Já está com o X ah, Beleza então, Vamos executar, por exemplo, o primeiro E o resultado é isso. Então faça um bom proveito do porta-copos. Tá, fechar a gaveta. Beleza, agora vamos executar ele só para ver se vai funcionar normal. A mesma coisa, tá vendo? Simplesmente escrito de uma pequena forma diferente. Então tá, vamos fazer alguma coisa diferente agora. Vou alugar como administrador e eu vou enviar um desses arquivos para um diretório bem, por exemplo, barra /usr/local/bin, barra barra tá? Só que eu só vou escrever o nome porta copas, eu não vou colocar a extensão .sh, porque isso não é necessário nos Unix, tá, galera? Tá, solta aqui, colocar o seu maiúsculo e pronto. Vou fechar o terminal e abrir de novo só para é, reconhecer a minha variável PATH, tá? E bom, estou de volta, já loguei no terminal de novo. E vamos verificar se encontro caminho na variável path. Ah, foi encontrado, beleza. Então vamos dar o comando porta cops. Está vendo que agora eu não preciso do ponto barra, só digitar porta cops que ele vai. Beleza. Agora vamos fazer uma brincadeira com o alias. comando alias, né? que é para um... gerar um apelido para o comando ou para alguma função que você quer fazer então do um alias ls igual a porta copos <risos> já deu pra entender a brincadeira né só que ao invés de só digitar alias eu vou fazer uma coisinha a mais aqui tá eu vou mandar esse comando para a última linha do arquivo .bashrc tá? confiro com o tail né, para ver as últimas linhas do comando do arquivo e olha ali o alias o dentro do arquivo .bash.rc fecho o terminal, abro de novo beleza, assim que eu der um ls, olha o resultado então é isso galera, eu tirei isso, simplesmente proveito de recursos do sistema operacional pra fazer o que eu fiz se você pegasse aquele mesmo código e jogasse dentro de barretc barra niche.d, ele ia rodar tanto que é por isso que o systemd tem essa compatibilidade essa camada de compatibilidade do system 5 inclusive que pelo que eu entendi até hoje é um processo transitório tá tá bom então assim isso não é assim um bug no snap porém assim o cara rodou um script para poder fazer o que ele tinha que fazer né tirar proveito do recurso o que, que a Canonical falou? Que assim, eles não verificam o programa código por código, linha por linha. Será que é isso que tem que começar a ser feito então? Verificar linha por linha, para poder disponibilizar? Eu sei que por exemplo o Debian fazia isso, o Red Hat fazia isso, o Ubuntu também acaba fazendo no repositório dele. Mas no Snap eu não sei, talvez seja isso que tem que fazer agora. Vai demandar até mais tempo, mais recurso para isso, né? Bom, então eu fico por aqui. E eu quero lembrar vocês que esse sábado vai ter uma live com o Heitor Faria, um dos caras importantíssimos no mundo do báculo. Ele já esteve aqui com a gente numa véspera de feriado e debateu sobre o báculo, só que agora ele vai fazer um mão na massa, entendeu? Tipo no braço mesmo, instalação e como utilizar o báculo. Tipo, quem sabe fazer ao vivo, pô, o Heitor é do caramba, né? Inclusive, galera, avisando a vocês que está disponível a venda, tá? o livro de bácula do Heitor Faria. Eu estou disponibilizando o link no Mercado Livre, porque assim, a Store está passando por reformas, então eu resolvi fazer através do Mercado Livre, tá bom? Então confira lá o livro do Heitor Faria, tá? E também está na descrição desse vídeo o curso de bácula do Heitor Faria, tá bom? Então eu espero vocês, sábado agora, para a gente poder debater mais sobre bácula com o Heitor Faria, beleza? Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, Ative o sininho para você também receber notificações. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e adicione a playlist de vocês, tá bom? Um abraço e falou!